coloco um vídeo de fotografia, vocês acham sempre um problema. Por exemplo, se eu tirar fotos com a minha Canon, vocês dizem que não tem uma Canon ou uma Nikon ou uma máquina parecida com a minha, ou seja, não podem tirar fotos iguais minhas. Quando eu tiro fotos com o telemóvel, vocês dizem que não tem um telemóvel tão bom e que não podem tirar fotos iguais às minhas. Quando eu tiro fotos dentro de casa, vocês dizem que não tem luz nenhuma e não podem tirar fotos iguais minhas. E quando eu tiro fotos fora de casa, vocês dizem que o sítio onde vocês moram é feio. E sempre que vocês arranjam um problema, eu arranjo sempre uma solução e faço sempre um vídeo sobre isso. Por exemplo, quando vocês disseram que não tinham luminosidade dentro do quarto ou dentro de casa, que é completamente normal acontecer, eu já vos fiz vários vídeos a ensinar-vos a usar luzes extra a, a vosso favor e tirarem fotos fantásticas. Sempre que vocês arranjam um problema, eu arranjava uma solução. O comentário que eu recebi foi basicamente vocês viverem num sítio feio e não conseguem encontrar uh, coisas bonitas para fotografar e logo não podem tirar fotos bonitas como as minhas. Se eu vos dissesse alguns dos sítios que eu tiro fotos que vocês consideram bonitas, vocês passavam-se porque nem tudo é bonito, vocês é que têm que encontrar o bonito dentro do feio, pensei que vocês já se tinham percebido isso. A primeira coisa que vamos falar hoje, e vou ter que repetir isso outra vez, acho que já disse no meu blog e já disse aqui várias vezes, não interessa a câmera que vocês estão a usar, o que interessa é terem uma câmera fotográfica. Imaginem que vocês tinham uma câmera igual à minha ou superior e não sabiam usá-la. Se vocês não souberem usar a câmera, não vai resultar. O que interessa é a câmera que vocês têm à mão, a câmera que vocês utilizam mais, a, a que mais experimentam, a que mais tiram fotos, e essa vai ser a vossa câmera que tira fotos fantásticas. Não interessa se ela foi barata, se foi cara, tudo funciona, basicamente. Eu já vos ensinei a tirar fotos com a webcam, tirar fotos com a câmera compacta, com os telemóveis com várias qualidades, ensinei a tirar fotos sem máquina fotográfica, por isso, não há mesmo desculpa. O que vocês têm que fazer para se diferenciar de todas as outras pessoas é serem vocês, porque não há ninguém igual a vocês e a maneira como vocês veem o mundo é completamente diferente. Se vocês tirarem uma foto a um objeto e pedirem a um amigo tirar uma foto a esse objeto, as duas fotografias vão ser completamente diferentes porque vocês são pessoas diferentes e acho que é isso o interessante da fotografia, é haver ver visões de um mundo diferentes e cada um tem a sua maneira de fotografar, de ver o um mundo e acho que isso é o mais importante. Como eu vos ensinei no vídeo anterior, se vocês quiserem tirar uma foto com pouca luz no vosso quarto, com o vosso telemóvel é possível e vocês tiram uma foto bastante parecida com a da Canon e eu juro-vos que eu não estou a dizer isto por dizer, mas qualquer câmera funciona, qualquer câmera é uma boa câmera, depende do que é que vocês fazem com ela, não é o preço que vai ditar se vocês são bons fotógrafos ou se tiram boas fotos. Eu estou-vos a dizer para vocês encontrarem o Belo no Feio, mas neste caso eu fui procurar o Feio para encontrar o Belo porque a, minha, a cidade onde eu moro não é uma cidade feia, nem tem muito lixo na rua, o que é ótimo. Mas claro que tem sempre casas degradadas, casas abandonadas, lixo no chão. Acho que é completamente normal, mas eu vou-vos tentar mostrar como é possível encontrarem o véu no feio e conseguirem tirar boas fotos, mesmo que seja um sítio terrível. Aliás, sítios terríveis contam histórias, não é? Porquê é que aquilo está aquele estado? porque é que a casa foi abandonada? E vocês têm que tentar transmitir isso nas vossas fotos. E eu sei que muita gente pode pensar que fotografia é só clicar no botão, mas ser fotógrafo é como qualquer outra profissão no mundo. Vocês têm que estudar, têm que testar a câmara têm que experimentar com ela, têm que literalmente estudar a vossa câmara como é que ela funciona, o que é que vocês podem fazer com objetos normais que vocês têm em casa, criar feitos de luz e de cor, eu já vos disse que tudo é possível, vocês só têm que acreditar e trabalhar para serem melhores fotógrafos. Eu fui então procurar algumas partes da minha cidade que fossem mais feias, tentei estar atenta a tudo que me rodeasse e eu fui primeiro a uma parte uh, da minha cidade que tinha lixo no chão, tinha tijolos, pedras, uh, ervas daninhas a crescer. Ao filmar para vocês, para este clipe de vídeo, eu reparei que estava um bichinho super bonito, vermelho, a passear por uma rocha e eu achei logo que isso seria um bom momento fotográfico. E eu até publiquei essa foto no Instagram porque achei que ela estava meio muito bonita. Por isso vocês têm que ter atenção aos detalhes. Eu nem estava a dar muita atenção ao que se estava a passar. Estava mais a pensar no que é que eu iria fazer para tirar boas fotos mas de repente esse bichinho captou a minha atenção e eu achei que seria fantástico falo outra coisa que vocês podem tirar nesses espaços é as flores que nascem e vocês podem usar esse contraste do meio do belo do lixo e da, da flor que conseguiu sobreviver àquelas condições se vocês não quiserem mostrar o lixo como fundo vocês só precisam de aproximar o vosso telemóvel muito perto e ficar apenas a flor para o fundo ficar completamente desfocado e a flor ficar em primeiro plano super focado. A maior parte dos telemóveis agora fazem isso por vocês, têm a opção macro, por isso vocês só precisam de se aproximar o mais possível, o mais que conseguirem e o fundo começa a ficar cada vez mais focado e fica mesmo muito bem. Como eu vos tinha dito, as casas abandonadas eu não as considero feias e eu considero que elas têm imensa história para contar e vocês como fotógrafos têm que tentar transmitir o que é que essas casas vos, vos contam, o que é que elas vos dizem. Vocês podem usar a luz e a sombra para contrastar ainda mais o facto de ela estar alunada ou podem tentar dar-lhe vida a criar uma foto luminosa com o sol a passar. Por isso vocês é que sabem, vocês é que são os fotógrafos e vocês é que têm o poder. E houve uma foto que eu tirei há algum tempo e vocês gostaram muito dessa foto, eu publiquei no Instagram. E vocês não têm noção do que é que estava atrás. Eu vou-vos mostrar agora um vídeo do espaço em si. Ele está completamente abandonado. É uma casa abandonada com um lixo, imenso lixo. Estava a passar por essa zona e de repente um gato passa por mim. O gato saltou para a pedra e ficou a olhar para mim e eu só tive tempo para tirar uma foto. Mas a foto ficou perfeita, mesmo sendo num sítio feio. Vocês só têm que estar atentos ao que está a acontecer à vossa volta vocês podem encontrar um pássaro a voar uma aveira a pousar numa flor vocês têm que estar realmente dentro do espaço tentar captar o máximo possível para tirar uma foto fantástica e eu não considero esses espaços feios porque eu também já consigo ver o que é que eles me podem trazer em termos fotográficos mas tentem ver para além do feio e tentem ver a beleza desses espaços porque são mesmo bonitos vocês prestarem atenção e é isso! Espero que eu vos tenha incentivado a sair de casa e a tirar fotos e sim deixem o vosso like para eu saber. Eu acho que se vocês querem ser fotógrafos, eu recebo imensas mensagens vocês a dizer que vocês querem ser fotógrafos e querem sonar cada vez melhores e a melhor forma de fazer é pegar na câmera qualquer uma <risos> e fotografar tudo. Tudo que vos chamar a atenção, não precisa ser a mesma coisa que chama a atenção aos vossos amigos, mas se há alguma coisa que vos chamar a atenção que não chama as outras pessoas, quer dizer que vocês estão cada vez mais na direção certa para descobrir o vosso estilo. Espero que eu vos tenha inspirado imenso e vemo-nos amanhã.